A fé acontece? O que, que acontece? O um mundo da aparência. A, aparência, a suposta aparência de mal entra em contato com a supostamente iluminada certo? e surge a aparência de bem. mas devem aparentar cedo. Tá? Porque... Imagina uma imagem hipnótica mesmo, né? Isso aqui é uma imagem hipnótica. Não importa se está aparecendo aqui com problema ou com saúde. É uma imagem hipnótica. Enquanto eu estiver voltado para um pedaço dela, eu não estou vendo que é uma imagem hipnótica. Por isso nós estamos voltando a... a encarar cada um com esse quadro. aqui. Certo? Então, voltando aqui. Quando esse suposto ser que um problema vai atrás de um suposto iluminado com um problema, o que, que é isso daqui? Há uma troca de crenças, certo? Esse aqui acreditou que quer desse o problema dele soma, quer dizer, mudou a crença do problema para a crença em sem problema, mas continuou com a crença. Esse aqui, qual a crença desse? Que eu estou sem problema. Qual a crença desse aqui antes? Que eu estava com um problema O que nós estamos falando? Nós estamos falando um eu que está fora disso aqui tudo E desconhece todo esse cenário tá. Não importa se isso aqui parece ser profundo ou não, não. É por isso que é a famosa meditação né? Nos, Nós estamos dando esses elementos porque a pessoa quando é fechou os olhos de fazer a meditação É evidente que eu estou sabendo que estou forçando hoje Não é para que em um minuto. Mas é, quando você força a aluno um tirar 10, você tirar 8 ela está boa, né? Não, não. Quero dizer o seguinte, se nós é, em vez de olharmos, ao invés de olharmos para pessoas aqui, É, supostamente estamos, que é aqui, agora. No Titinho nós estamos aqui. Nós estamos pegando essa imagem aqui tá? com um sonho. Não tem realidade essa cena todinha. Tá? Então esta cena todinha aqui. Se nós percebemos. Nós vamos fazer meditação agora tentando aproveitar isso daí. Nós percebemos é, que esse universo humano que a gente estava tá trazendo como um real para é um sonho, certo? Não tem existência lá fora. Hoje nós, nós estamos andando, nós estamos carregando essa imagem. Nós já falamos isso outras vezes, né? Mas o eu quero colocar hoje é da seguinte maneira, que quando a gente olha aqui, essa imagem mundo aparente, consciente de que o ser que está aqui, fazendo a meditação, está olhando esse quadro todo. É este aqui só que tem um único sonho. É um único sonho. É o sonho deste aqui que faz imaginar que esse aqui é menos desperto que esse. Na minha consciência Ninguém mais vai despertar Deu para entender? Porque tem gente que fala assim pô, É por isso que Lembra, não sei se eu falei alguma... Se alguém está aqui Ouviu aquela questão que eu citei Aquela vez De como Jesus Cristo veria cada um de nós Como que a consciência iluminada Veia cada um de nós nós olhamos isso aqui tudo E nós nos colocamos na posição do único Único sonhador Ou seja, se eu tenho aqui 10 pessoas aqui no meu universo que estão Com problema, que estão me atrapalhando e tudo mais Se eu descubro que este sonho é o sonho, o sonho do sonhador único que está aparentemente funcionando aqui onde eu estou vocês percebem que isso aqui tudo desaparece? Então se eu quero despertar desse sonho Aqui Eu não preciso mais despertar ninguém Certo? Tá certo ou não? Ele deixou de sonhar É, se ele, primeiro não, primeiro você reconhecer primeiro que só ele estava sonhando Primeiro ponto Tá? Você vai que só ele tá, estava é, enxergando assim, por exemplo, falo, vamos colocar a minha atuação Se eu estou vendo um monte de seres humanos tá aí, só tem um sonhando, sou eu tá? Esse é o primeiro passo E cai por primeiro ponto que nós fizemos de exercício hoje Não é como você se mostra a ser tá? A influência que cada um é pensa estar sentindo Quando eu faço essa meditação, não é a pessoa que está sentindo O que está sendo falado você é só o segundo lado de engenharia. palavra. Nós estamos dando agora falta a maneira de entender melhor isso também. Tá. Por que isso? Né? Se eu, é aquela questão que eu falei do início da visão correta, né? mesma coisa. Se eu enxergo corretamente isso tudo aqui, então não tem mais intervenção em parte alguma. Se eu não vejo, se eu não chego a esse ponto, isso significa que eu é que estou envolvido com isso. Certo. Então, é aí que entra a questão do único ensinador, não tem crenças universais Está pegando todo mundo Viu a diferença ou não? Eu não estou criticando esse, esse uso dessas palavras, aqui. elas têm a finalidade delas também No, no ponto em que foram colocadas As palavras, né? não interessa as palavras aparentemente se contradizem nos ensinamentos O que interessa é se, da maneira que elas foram postas Se elas conduzem ao despertar, que elas é, aquelas que propõe, entendeu? Tá. Isso aqui exige mais que ela claro. É muito mais fácil chegar para a pessoa que me incomodou e falar assim, aquela pessoa precisa despertar. Porque se ela tivesse esperta, eu teria feito ter isso comigo. Entendeu? Do que eu fechar os olhos e falar assim, não estou vendo aquela pessoa corretamente? Sou não. eu que estou sonhando esse quadro com essa pessoa. Isso aí, Não, mais da pessoa. Mais da pessoa. É, a dedicação, quer dizer. Ah, mais do que Não, eu vi uma frase no, livro, no meu conceito entendeu? Hum. Deus, é, e ele fala sobre o gra... sobre a elevação conceito. Eu gostaria que você que já falou. para outro. O que é que ele fez? É, quer dizer, é, e resumo aquela questão do, da ilustração que eu falei, se nós temos um copo de vinho aqui, né? Se eu parto de que isso aqui é vinho, isso aqui é 100% vinho. A pessoa pilotizada que acha que é leite, ela vai todo dia tomando aquilo, descobrindo que é leite. De repente ela vai começando a informar para ela que é vinho. E fala para ela assim, você precisa conscientizar-se que isso aqui é vinho. Até ela vai perceber aos pouquinhos isso aqui, pode ser mesmo o tal do vinho. Então, se ela for visto do lado da hipnose, está acontecendo o quê? Esse leite, aos poucos, está descendendo lugar para o vinho. Só na consciência dela. Puro ilusório. Percebe? Na consciência real de como a coisa é, sempre é vinho. E a pessoa sempre tomou vinho do jeito que ele é